A campanha SMC nos distritos de Malema, Micuburi e Lalaua, na província de Nampula, apresentou resultados animadores, que procuramos saber do Dr. Felisberto dos Santos, no distrito de Malema, que ferramentas foram usadas para alcançar os resultados obtidos. Iniciamos com um processo de reunião de engajamento comunitário, em que deveríamos sensibilizar a população e envolver todos os líderes políticos. Procuramos também chegar junto dos líderes comunitários para saber como é feita a mobilização e que papel desempenharam na campanha SMC. O é, meu papel, o como líder, é de mobilizar a população da minha comunidade para que trabalhemos é, juntos. É a mobilização das pessoas, eu faço em duas maneiras, faço por escrita para as comunidades, nas igrejas, para os de das igrejas anunciarem aquela mensagens. Além disso também vou casa a casa, porta a porta. Passamos com os próprios distribuidores, naquelas casas começam a mitigar as crianças. Não deixaram de frisar os benefícios do comprimido SPAC e os resultados da campanha SMC para as comunidades. O comprimido se pague, ajudado a ajuda da comunidade e as pessoas ficam muito satisfeitas em relação aquele comprimido. No global, toda a malária baixou no nosso distrito e nós contamos que a esperança com o sucesso que estamos a ter do SNC. Os números mostram uma grande redução de casos de malária ao nível do nosso distrito. A malária previne-se.